Eu vou passar por cima desses dois otários, eu sou rolo com o pessoal um parceiro que você tá de conversa O ferimento desses dois otários pode trazer uma conversa Porque eu, que eu não me um esmota esse rock hey! Sabe que eu passei, tô que eu sou tá hip-hop hey! hey! Então agora eu falo, e nessa gosta não me foca Eu sou um super hip-hop, mas não vou matar esses bordas Mano, você não é sem limite. Eu rolo com a pessoa agora, seu pão, na ladeira que eu pulo de kick <Sos> Então deixa, que eu vou te tirar, eu faço aí adrenalina. Pode falar que você vai representar. Eu represento pra minha mina. Essa que é a parada, não é improvisada. Por isso eu vou no momento. Depois de quebrar os dois caras de pau, vou pintar a lavinha do casamento. <Sos> tá ligado que agora é sucesso, porque eu sei que é. Fica com o seu casamento Eu voltei pra revoada. Matando a vizinha, tem okay, aqui Aqui não rima nada Meu parceiro, nunca se esqueça Faz o que se inscreve, eu sou Tony rock, O jeito tá na sua cabeça Eu vou te batendo, você tá ligado Vai vou te amar na bunda. na verdade não foi junto pra revoada. Fica me acostumado é mais chato que fui Você é fraco, nada é aparência Mas barrigo, junto ajuntas do caixão também Que não é vivência Entendeu? Tá ligado na levada O amor é tudo, você vai morrer de montada Por isso eu te faço, meu mano Sabe que pra mim você é a Não namora é só gel pra quem já te bela Olha só! Oh, oh,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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Então nós vai voar do improvisado, você é pra fazer rima, na vida vai pra Tá Na verdade se é mas o mundo é diferente da ponte pra... tá? de porque os moleques é dica E no freestyle sempre fui pilaco E aqui zoou minha areia Pra toda minha areia Tem uma carro e cane como um o mundo fraco uh, Eu me destaco fazendo freestyle Agora mano o papo é reto, não sou o no rap rimando aqui, passo freestyle e é minha caneta. Não tem inseto, que o papo é reto no hip hop, é ser oh, é meu planeta. Oh, Tira que mandando minha levada, tá ligado que aqui você apanha. WM é uma areia, por isso que a rima é rica. Conheço a Mary Jane e depois cheguei na Larica. Amigo, para me fazer alguém aqui, eu ligado por isso contra a garrilha improvisada, ele falou da Mary Jane, antes eu falei, não é o que te amava, a Mary Jane um dia eu conheci, olha meu parceiro que aqui eu mando bem, depois da Mary Jane eu fudei, de uma galera eu virei o copo o vermelho vai que se vem, pra mim, pra isso mesmo eu vou tratar de combinação, os um copiões do então não para na minha frente, porque eu acasso não, você só foi a visão, não, você assistia com a visão, só que sinceramente de que eu tenho ira, Na verdade você, não merece o cuzão, porque tu viveu? Eu tô de mentira. MC te baixo na levada. Sinceramente, eu faço freestyle e eu tô na arte. Na minha favela, eu me cica que se Me conta com de olho eu vejo o sangue do meu parte. Oh. E yeah. eu me vejo o sangue mano cê sabe que sua boca te cala. Porque se mano é fraco, cê sabe que eu vim direto da senzala. Na porta que o chico te estala, você volta no meu porta-bala. Porque eu não sou o homem, era é respeito. Falando, brinque, brinque, chala. Fala de príncipe, que sou eu nem me prometo. Esse é o um anão, na preta de neve. Calma, parceiro, que eu sou favela. A preta neve tem logo a maçã e eu sou um pecado, sou o um filho dela. Oh! Olha, meu amigo, por isso que eu consegui fazer na improvisação. Você mordeu a maçã, só que não era iPhone. Você é a Eva que ofereceu um pecado padrão. Olha, por isso que eu tô aqui mandando o meu freestyle. E agora que eu tô perfeito, não adianta vocês baterem de frente. Vocês vão apoiar em todos os multiversos. Ah, em todos os multiversos? Só que tu usa o cromossomo, acho que tu me ofereceu uma massa da branca de neve, porque o teu rap me deu sono. mas eu tô rimando na levada, tô fazendo meu improvisado. Se eu sou dois dois sete, anos, eu trepa o igual do cabrego, do zangado. Ué! Nossa, tá zangado, ai que medo da bonequinha. Tua rima ela foi muito fraca, dá pra ver que não vou na linha. Você falou até que tá com sono, só que tá no meio do improvisado. Ué! Tu não tá vendo que é do lado de tiro, se o molho tá perto, eu tô mano fechado. Ué! Ué!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 já disse, desdratificado, então fico sentinho aqui ligeiro Não gosto de me meter aonde eu não fui chamado Se você não fica com esse meio é que é furado Você não vai ter nada pra falar, então não é a minha obrigação moral Mandar vocês como nacional nosso não quer te elogiar Eu falo o qual quiser, tendo que vocês sentir a esperança de chegar lá Mano, e fazer bem, por enquanto tá a hora Tô torcendo por você também, mas hoje é nós que tá no bagulho Eu sou o que? E habilidade. Mas o assunto é nacional, você só se paga Ligue falando que você é o trem Você fala o que quiser, só não esquece Que quem falou que quer escutar o que não quer também E pra atenção, falo que eu arrependido Eu nem falo de nacional Porque eu vivo cada dia, cada dia um dia E lá em DH, vai ter a final e BH vou enfrentar a final de um nacional Que eu tô batalhando há semanas Onde elas se passam, de várias quebradas Se tá ficando rima, também várias gramas Você tirou vários bens da Apenas que chore, os olhos que fez, essas outras eu comento. Mas não precisa comentar meu mano, eu sei o que tá dizendo Eu também te lembro se nem ninguém comentou, o que importante ó, Deus tá vendo Fica tranquilo parceiro, a sua hora vai chegar, quem é pra ver tá vendo E quem tiver que falar, vai chegar a hora de falar Vai chegar a hora de falar igual eu falei pra caralho aqui na hora de limpar Por isso que você comete. a eu saí do anonimato, já que é hora de brilhar Então meu mano, eu falo o que você não quer, o que você quer escutar Por isso que agora cê deu trabalho Mas que não parar de gosta trabalho Você não quer escutar o que eu falo, pois eu falo pra caralho Você fala pra caralho E é por isso que é otário Meu mano sem maldade Eu mostro como você é fraude Eu sei que represento um adegado E aquilo que eu quero Rouba sua brisa Não rouba minha brisa O cara vai pro nacional Independente ou não se ele for campeão Parecer janguí não escutar os bicos E provar pra geral o que é superação oh! Deus tá olhando realmente E se ouve gente muito bem Só não esquece que é as bocas Que vê as coisas boas E não comenta Deus tá olhando também hey, É, vai tá. de papo, mas vamos aonde? Tu falou, acabou, vamos embora. Tá nada, não, não, não, sou verdadeiro. Cê tá ligado, que eu vim do Rio de Janeiro, sou brasileiro. Vamos acabar de ladainha, acabar logo essa porra e começar esse terceiro. Porque já tentaram o terceiro e parou. Vamos ver como que é a fraude. E agora eu quero ver quem vai ter disposição pra pular aqui comigo no do terceiro round. Eu mesmo, me chama no seu peito, bate com respeito, por isso que eu Puta, eu sou MC, e se você tomar tu, rompado, você vai ter que assumir. Vem a de camarada, eu não por quê? A minha tenta não é contigo, vacilão. Porque ele foi o palacio, tá no Rui Terceiro, vem defender seu amigo aqui, Magrão ah, <emergencia> Tá ligado, tá ligado? Manda, Briga ligeiro, já pega seu mic, testa, ver se ele tá ligado. Porque no começo eu vim te atacando, eu não quer deixar você. Meu parceiro bagulho é muito louco, eu bato mesmo Se não aguenta, se finge, faço de ponte Porque na é bem, eu sei, subestimar o parceiro Que tá do outro lado, falo pro você que essa é Tá ligado, vai voltar lá pra dentro, quebrado Aí, jacaré, posso fazer o que eu posso Faz o que você quiser, não sobra nem os ossos Mano, amigos, amigos, negócios, negócios Se inscreve oh. se bem, sem se rique, Porque você tá de 762 E eu te mato de estilingue Você veio falar até camarada Que a rua é a maior matéria, se rima, que vingue você tá ligado, então essa vitória Hoje eu, hoje eu lá na Sibéria. já que a vingança é um pra tu Que ficou me frio E você não emissiu, seu nível caiu Eu não falar até da miséria Por isso que tudo não, eu vou te matar Sobre a vivente dela, aprende a fazer remédio Com o tempo resgatar Não consegui entender, meu mano Fala alto até xinga Da hora é nós que vingou aonde Nem eu mataria a vinga Você, ouve você Queremos ensinar disciplina? Vocês dois, o caráter de vocês é mais sujo do que chá de oficina. Vai tomar no seu cu, cê tá ligado, mano, que cê improvisado. Se a rima não tiver de afetado, nesse improvisado não teria travado. Fala que eu vou, volta tá quebrado, sabe que atropelo e não boceta. Pode partir, eu vou, volta tá quebrado. Vocês não tiveram rima. Aí que é você pagar o um veredito, por isso que eu te mato e eu acredito. Claro, truta que você vai pisar em cima vai tomar preju com o seu taco de vidro Você quem entendendo a parada por isso que você vai voltar pra sua casa. Minha rima é do n bolinha chilena, cortando na mão toda sua minha fada. Fala de graça, meu mano, volta pra casa e toma o scroll. Você é um taco de vidro eu que a e dá faço serol. Deixa eu falar, vacilão, que eu te amarço na função. Posa outra idiota e batei e te cortei na mão.